Na quinta-feira, 10 de outubro, 15 meninas que participam dos projetos da ONG Vencer foram, a convite do consulado-geral dos Estados Unidos, no Rio, realizar um sonho de todo fã de basquete. Conhecer de perto algumas estrelas da NBA. Ah, eu realizei meu sonho sempre que estar aqui, assistindo um jogo da NBA, ainda mais esticado pelo homem. Foi muito bom. O dia do fã da NBA contou com a participação de jogadores do Chicago Bulls e Washington Wizards e dos seus mascotes, é claro. Esse evento também marcou o Dia Internacional da Menina, criado pela ONU em 2011 e comemorado no dia 11 de outubro.